Bora fazer o sazonal? Olha, gente, quando você aperta o botão LB, aqui dá pra você ver, ó. Quando é que a gente vai pegar a Lamborghini Sian? Tá vendo ali no canto ali, ó? Amigo secreto Horizon. A barrinha ainda não completou 100%, mas eu acho que daqui uns dois ou três dias ela vai completar. A gente vai pegar ela. Hoje a gente vai pegar a limousine e a Mercedes 300 SLR. O que que tem na loja do Fusato A1? Lamborghini veneno bom na classe S1, resta que eu não gosto. O que, que tem de fácil para fazer aqui? Um dar de velocidade, tem que passar com qualquer carro aqui a 257, qualquer carro S2. 800 metros de distância, mantenha a segunda marcha e embora. bora. Agora que vai. 260, não esquece de quebrar as paredinhas, tá gente? O RS200 classe S2 tá compartilhado. Vamos ver qual é o próximo aqui, ó Tem uma área de velocidade na terra, Forza Tem que passar aqui com a média de 160 Qualquer carro é esse dois Agora vai, meu consagrado Vamos lá Ih, rapaz, aqui tem que parar o carro Vai, vai, vai. Ô, oh, 162. Nossa, cara, o pessoal do Forza tá pegando pesado com esse trem, viu? Vamos ver o próximo aqui agora. A corrida, né, pai? Vamos fazer logo... Acho que isso aqui é cross, né? Classear, vamos lá. Vamos entrar aqui, ó, no evento. Tá compartilhado aqui o Jeep Trailcat Cat 2016. Bora lá, bora lá. Agora que o PC tá montado. PC novo. Vou instalar o Forza Horizon nele, Forza 7 uh, Horizon 3 para fazer a série e, Mas eu vou continuar no Série S para fazer a expansão da Velozes e Furiosos, né? Porque não tem no PC Top! Vou cair Top, top Depois guardar o série S, né? Pra gente é, ver o que, que faz depois. Não compensa vender, porque é, eu paguei 3 mil reais no bagulho. E hoje, se eu for vender, acho que no máximo alguém vai pagar é. 1.200 conto Pra vender rápido, né? É tal. Bora. Fiquei até 5 e meia da manhã montando o PC, postei lá no Instagram. O bichão ligou. Nossa, eu fiquei feliz. Porque eu sou traumatizado. Eu sou traumatizado com a terabyte. Que eu comprei na terabyte e não ligou, não. Aí eu falei, rapaz, é melhor levar na assistência, porque se tiver alguma coisa estragada, eles vão saber o que, que é. Mas aí o, o ar que a galera falou que não estraga, né? A terabyte é... é irresponsável. Porque funcionou perfeitamente. Que É, não, pera aí. A gente pode até ver aí um sorteio aí. Deixa eu ver. Tem que ver certinho. Pode até ver um sorteio do Series S, não sei. Vou ver. E vou bater. até Ele bate no chão e para de uma vez, dessa vez não. Foi de boa. Jeepão tá tá compartilhado, viu? Tá compartilhado. Vamos ver aqui o próximo aqui, ó. Vamos fazer essa esse ralizeiro aqui classe A. Bora entrar no evento aqui, ó, de rally. Tá compartilhado o Civic Coupé o Ford Escort da Rúniga e o Peugeot. Bora aí. Eu gosto do, do ponto, cara. Eu acho bonito. O ponto, o Golf. Eu gosto de carro hatch, né? O sedã é da hora também, mas eu prefiro carro hatch. Acho mais legal. O P também é massa, né? Que nesse carro aqui. Raríssimo. Ih, freia, freia! Rapaz, tá sem final. Sem final, ele eu espero que ele não tenha reta muito longa. Aqui. Qual jogo você está mais animado para testar no É o, ah, o jogo que eu tô mais animado para testar, é o Forza 7. O Horizon nesse gráfico que tá aqui do Série S para mim tá ótimo, tá ótimo. Agora eu queria ver como é que é o Forza 7 no talo na 3070. Ai ai vai ser top. E nada Jefferson. Bora! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vou instalar o Windows e instalar os, os jogos. PC dedicado só para jogo. Coisa de louco! Coisa de louco! Mas só falta trocar a minha 50Ti. Salve. você tá bom. De boa? Ah, sim. E o PC? De tá boa. Poder de bom. em 4K naquele PicMap Mike de k Eu não ficar. tenho, eu, eu não tenho, é... é. Obrigado pelos bits. K1288 contribuiu Eu não tenho monitor bits. 4K. Self é bom, econômico. Tem um câmbio de marchas longas e barato de manter. Top R de oh, cabeça. Diz. Ei, disseram que o... o, o... O Ford Ka, aquele antiguinho, que parece um sapo, disseram que ele é baratinho de manter também. Ele é feio, mas é barato de manter. Disseram que ele só tem um probleminha de, de infiltração, igual o, o, o Uno. Nossa, eu adorava o Uno, mas na época de chuva, nossa, cara... Era uma infiltração danada. Água pingando no meu ombro, eu dirigindo lá e a água pingando no meu ombro. Ponto não é bomba, não. Punto, ponto 1.6 é muito bom. Agora, o uno também é legal, mas na época da chuva é... tem que gostar de carro, viu? Para você não ficar bravo. Temos mais uma corrida aqui. Tomara que seja S agora, né? C. Ai, que maravilha. Bora entrar aqui no evento aqui, ó. É, tá compartilhado o Eclipse, viu, galera? É original, Isaac. Vamos lá, meu Windows é original. Naquele pique. Vamos lá, vamos lá. Tá da frente, esse carro é bonito, né? Oh, o pessoal do Japão sabe fazer carro bonito, cara. Que, que tem um design atemporal, né? Eclipse, Lancer, GTR... É, o que mais? Tem um monte de carro. vai. Silvia. RX7, RX8. Nossa, é um monte de carro. Os caras são fera. É, eu tô fazendo um sazonal aqui de boa. E depois que eu terminar aqui, eu vou editar o vídeo. Quando eu terminar de editar, eu vou. Quando instalou o cooler Box no processador, você viu que tinha pasta térmica aí embaixo, né? A pasta térmica? Não é só. Ah, eu, eu pinguei um, pô, um pouquinho lá. Eu vi que tinha lá um trem branco lá. É, eu vi lá, tinha um negócio branco lá, encostei o dedo e... Encostei o dedo, aí é um trem... Ei, trem branco? Ih, pegou mal. É, aí eu coloquei a pasta térmica pra... a prata. Eu coloquei a... Ei, pera aí, rapaz. Aí, ó. É, não, pera aí. Zé, você colocou ah. pasta térmica no processador, tirou o plástico do colher. Da parte que fica em cima do processador, ela é fininho e bem difícil de tirar. Da onde? A <risos> do cooler? Não tirei nada não. Botei o bicho lá e liguei. Usa você o cooler, já vem pasta térmica. eu coloquei mais um pouquinho pra ter certeza. É, é pasta térmica nunca é demais, né? Não é? Vai pegar 100 graus? Por quê? Ele já tá jogando praga no... no trem dos outros. Já tá jogando praga no meu computador. É demais? Ah, tá. Eu coloquei lá, gente. Daqui é... Daqui uns três... Não, se ele, se ele parar e desligar sozinho, aí nós vai lá e tira. Mas muquinha, então você molhou a ponta do dedinho na gosminha branca da pasta térmica. Eu cocei o dedo lá pra me ver se, se tava mole, entendeu? Aí tava mole ainda. Eu pinguei mais um pouquinho da prata pra dar aquela misturada legal, aquele bem bolado. Aí eu voltei lá. Era só por um pouco de camada bem fina de pasta térmica. Pinguei um pouquinho lá da prata e ficou prata com a branca, ficou top. Qual que é o próximo evento aqui? Agora o desafio de tirar foto. Ó, a gente tem que tirar uma foto do, do boneco de neve lá na casa Buenas Vistas. Olha a casa aqui que a gente tem que tirar foto, gente, Buenas, Buenas Vistas. Olha ele ali, gente, ó. Tá bem na frente da casa, só tirar a foto dele. Pronto, esse aqui é fácil. Olha, agora a gente vai fazer aqui colecionáveis. A gente tem que bater em 20 bonecos de neve. Gente, os bonecos de neve vão estar nessa área aqui do vulcão, tá? Entra na aba online e vai para o Horizon Solo, tá? Entrou no Horizon Solo, você vai bater no boneco de neve. Aí você volta. Aí você vai bater de novo. Aí você aperta o retroceder e volta. Até aparecer a mensagem que foi completado o desafio. Terminou aquele procedimento, agora a gente vai fazer corrida online. Ué, é só corrida de circuito? BMW M5 1998, hein? Bora. Tem que ganhar essa corrida aqui. Vamos lá, meu povo, minha prova Minha prova. Ó. Brabo que é o Hamilton Hamilton 2017 2018 ó tchau tá compartilhado né? compartilhado bora galera ih eu vou segurar o pessoal aí de novo só o, o o Felipe né que tá ali em segundo pegar aquele carro ali primeiro ali velho na moral Que é um, um Audi né Audi RS é ou RS3 eu acho isso olha o AD olha o AD Ai, a Twitch gosta de botar anúncio o Twitch é pior que o YouTube pelo menos no YouTube você consegue mudar né pronto ganhando Eita lasqueira não é destrutidurby não, meu filho É força 4D Ai. Ai Ah, meu Deus eu não acredito que o que, que, que, é, é o Felipe, né Tentou me ultrapassar Perdeu o cheque, tá em último Oh, bicho miserável Ajuda nós, menino Menino, eu é, é, vou falar pra você. Não, e, e a Twitch, ela tava... Ela ofereceu... A pessoa tá revoltada. Nunca te falei pra instalar o colher, porque ele já tinha pasta térmica. Você não me disse que tinha colocado outra junto. Como você nunca montou um computador, seria o mais fácil. Só encaixar o colher que já tava pronto. Mas eu Se achei que... duas pastas térmicas não pode. Ou é um Eu fui burro. ser uma camada bem fina. Não pode ser grossa que perde eficiência de dissipação de calorimetria. Ah, não vou discutir porque o cara é ferulado nas informáticas. Eu pensei assim, pô, vou botar mais pasta térmica aqui para dar aquela moral, tá ligado? O meu foi ruim. O quanto mais melhor, sabe quando você bota uma colher de sal, depois você bota mais duas colheres de sal para ficar top a açúcar? Deu até água na boca. Aí vai, vou botar mais, quanto mais melhor. Não, não tem aquela frase, quanto mais melhor? Não não. Arquimil trabalha com informática anos. Nunca montou um PC na vida dele. Montou um ontem e quer meter banca? Quem entende mais que o Ark mil? Rapaz, e o Gates já ligou pra mim. E o Gates já ligou pra mim. Ó, ele. eu sei que montou um computador às 5 horas da manhã no telefone. É rapaz, vai trabalhar pra mim? Não, já mandei o currículo. Hora. Segunda-feira, 8 horas da manhã, lá na Microsoft. Bill Gates, Windows 12. É, vamos fazer aqui o evento sazonal agora? Obtém, dirige um 2017 VU. Ó, adquirimos aqui o VU e pilotamos. Vença qualquer evento de corrida de estrada. Vamos fazer esse evento aqui, gente. ó. Bora entrar aqui no evento aqui, ó. Solo vai aqui ó, criar um projeto. Já estamos com o carro selecionado. A classe dele é S. É, vai em configuração. Coloca turista, o nível Alguma uma volta. Agora o PC Muca. Clique em confirmar, publicar. Só entrar no evento e pegar o carro. Bora lá, bora lá. Decisão tá pronto. Só falta trocar a pasta térmica, né? Vamos lá, é só uma volta, né? Eu espero que não apareça. Vença 30 corridas de rally. Eu tenho uma raiva quando eles fazem não isso. Na corrida, eu fiquei em último, porque meu controle desconectou e o retroceder em mim, ele ajudou. Aliás, moquinha, meu nome não é Felipe. É Miguel. É porque seu nome tá como baunilha. Aí tem outro amigo meu. Um reste abençoado. Falando uma palavra bíblica, igual o Gerson sempre fala, e tu dá um time out nele. Seu lugar tá é reservado um no time. Esse Reis aí, ele, toda vez que ele vai dormir, que ele sai da live, ele fala uma piada para mim. Pegar no, no negócio. Aí ele vem com essa conversa fiada no outro dia para adular a gente. Ele acha que eu sou otaro, eu não sou otaro. Ah, agora a gente tem que fazer o quê? Alcance uma velocidade de 273 km por hora. Mantenha por 15 segundos. Olha só, gente. É só manter a velocidade numa reta e pronto. Completo o objetivo. Agora é o quê? Ganhe três estrelas em qualquer placa de perigo. Essa placa de perigo aqui é muito fácil ganhar com ela. Essa aqui é a bala de, de canhão, tá, gente? É muito fácil. Bora, bora, é só pegar uma distância boa e voar. E eu acho que eu voei errado, eu acho que não vai dar não, deixa eu ver. 198, acho que deu três estrelas, hein? Deu certo, Três estrelas. Terminamos o evento sazonal, lembrando que tem lista de dicas na descrição. Cupom da Overclock na descrição. E é isso aí, terminamos.